virou juiz e criou o programa Moradia Legal. Agora ele é candidato a prefeito de Ribeirão para renovar a nossa cidade. Ouvir a cidade e governar com o povo. Essa é a principal atitude de João Gandini. E desde já ele está conversando com a população, dessa vez com gente preocupada com o futuro de Ribeirão. Edna, Daisy, Lucimara, Juliana e Andréia. Estas mulheres aqui são todas mães. E os filhos delas são representantes legítimos do futuro de Ribeirão. Elas agora vão dizer pra gente o que precisa ser renovado na nossa cidade. Edna, e a saúde? Péssima. A saúde está muito ruim. Eu preciso ter, ter confiança, ter uma escola, uma creche para deixar o meu filho que não tem um lugar de lazer. Perto da minha casa tem uma praça e nessa praça não tem nada. A gente podia deixar os filhos ir pra escola, até hoje a gente já fica com medo. Como que eu vou deixar meu filho sendo que a criminalidade já tá chegando às escolas? Eu tenho medo dele se envolver com drogas, eu tenho medo dele ser assaltado. É a mudança de verdade, exige nossa juventude. É cantinho e com vontade pra mostrar nova atitude. Yeah. Tá vendo, Cláudio? Eu tenho andado por toda a cidade há muito tempo e em todo lugar ouço as mesmas coisas. As pessoas querem soluções rápidas para os problemas da saúde, da educação, da segurança. Acabou o tempo das promessas. É, Gandini, eu vi que você conversou com algumas mães sobre o que a cidade pode oferecer para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, enfim. Pois é, essa conversa direta com as mães também foi muito importante para as propostas do meu programa de renovação da cidade. Programa de renovação da cidade. Olha, Cláudia, a educação na nossa cidade sofre com a falta de creches e a insegurança nas escolas. As mães, quando saem para trabalhar, não têm onde deixar os filhos. Ou também ficam preocupadas quando deixam. E a solução é construir mais creches? É também. Tem cidades bem menores que Ribeirão, com mais vagas em creches, se você for comparar a população. Mas é preciso fazer mais do que construir creches. Como assim? É preciso oferecer atendimento de qualidade para as nossas crianças. Por isso, eu tenho a proposta de fazer a Base Criança. Creche, escola e posto de saúde em um só lugar. Base Criança. Base de Apoio à Saúde e Educação da Criança. Na Base Criança, vamos oferecer educação, assistência médica, dentista, área de lazer e esporte, biblioteca, videoteca, brinquedos e computadores com programas e jogos educativos. E é possível aproveitar as creches que já existem? Sim, Cláudia. O que precisa é ampliar a estrutura, os serviços e o pessoal especializados das creches já existentes. Mas vamos também construir várias bases criança em cada região da cidade. Bom, Gandini, eu acredito que essa seja apenas uma das suas propostas na área de educação. É sim. Eu ainda quero ter oportunidade de falar de outras propostas para a educação aqui no nosso programa. Vamos falar sim, mas hoje o nosso tempo já está acabando. Eu só quero dizer uma coisa, Cláudia. Como prefeito, vou trazer para Ribeirão as melhores experiências na área de educação. Eu vou ter a humildade de ouvir quem sabe mais em cada área. Obrigado e até o próximo programa. Obrigada, Gandini. Crescer em Ribeirão, crescer com Ribeirão, crescer dia após dia, passo a passo, levando no peito a certeza de uma vida melhor, plena, sadia, total. A cidade como cenário, mente sã em corpo são. criança, o futuro de Ribeirão é seu. A gente aqui é define Liberião agora é teu Nosso futuro a gente aqui é define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 Uma nova atitude em Ribeirão.